Como é que é a malta do Aço? Estamos de volta aqui com o Amigo Luís e se o Amigo Luís vai ao canal, vocês já, vocês já sabem o que é que o Amigo Luís gasta. Pneus! <música>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 longe só so em well, altas é que é aquele acorde. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo. Na descrição atrás das redes sociais, as minhas e as do homem se eu, se eu quiser. Um grande abraço mais uma vez e um grande gajo.